Obras Fumantes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a submetralhadora M3 Greasy Gun. Essa submetralhadora divide opiniões, tem gente que acha ela muito bonita, tem gente que acha muito feia, e tem gente que simplesmente acha bonita porque confunde ela com uma outra arma, que é mais ou menos, bem para menos parecida, que é a MP40. Mas para quem não conhece, olhando assim a distância num jogo de Airsoft, pode achar que é a MP40. Essa submetralhadora é uma submetralhadora do tipo econômica, então ela foi desenvolvida especificamente para a Segunda Guerra Mundial e que para atender uma demanda que era você produzir uma grande quantidade com um custo muito baixo. Então é, ela foi totalmente desenvolvida com peças é, bem simples para realmente baratear e facilitar na produção dela e ela tinha missão muito difícil que era substituir a submetralhadora Thompson. A gente já falou sobre essa arma aqui. Mas era muito difícil substituir é, a Thompson porque ela era uma arma muito confiável e já tinha caído no gosto de todos os soldados norte-americanos. Apesar de ser uma submetralhadora muito famosa e muito confiável ela era muito cara e complexa de se produzir, porque ela tinha pedaços em metal e madeira. Então isso requer um tempo a mais para se desenvolver. A grise não, você pode perceber que ela tem até uma pegada, até estilo a stern britânica, que é basicamente um tubo de metal que atira. Isso certamente é, ajudou muito na logística de fabricação desse equipamento. O design da, da M3 começou a ser desenvolvido em 1942. E pouco tempo depois, um ano depois, em 1943, ela já entrou em combate. E ela ficou em produção de 1943 a 1945, ou seja, no período mesmo da Segunda Guerra Mundial. E nesse intervalo de tempo foi produzido cerca de 700 mil exemplares desse brinquedo aqui. E o objetivo realmente era armar o maior número de soldados possíveis. Com uma arma que fosse leve, pequena e que oferecesse um grande poder de fogo. Tanto é que é uma submetralhadora, então ela tem disparos automáticos para entrar exatamente na, no patamar que a Thompson atuava. E apesar da gente chamar ela de Grease Gun, o nome oficial dela é só M3. Esse apelido Grease Gun, né, pistola de graxa, veio porque ela se assemelha é, um pouco com, com as pistolas de graxa que os mecânicos utilizavam na época. Então meio que apelidaram ela de pistola de graxa por causa desse formato. E apesar dela ter vindo de um projeto muito específico para a questão de logística, né, baratear e reduzir o tempo de produção de uma arma, é, é, após esse modelo, a M3, surgiu uma variante dela, que é a M3A1, foi pouco depois que, que lançaram a M3, lançaram essa M3A1, que tinha como objetivo corrigir algumas falhas, mas visivelmente ela muda pouquíssima coisa é, com a M3 comum, né. É, inclusive, muita gente deu a opinião de que essas melhorias que foram feitas foram bem pequenas. Então, olhando as duas assim próximas uma da outra, é, pouca coisa mudou. Como, por exemplo, isso aqui, que essa aqui é o modelo M3. A M3A1, que é o modelo é, aperfeiçoado dela, é um pouco diferente. Então, eles aumentaram essa tampa aqui, colocaram um suporte aqui para óleo lubrificante. E aqui na coronha dela, que ela tem uma coronha aqui... Pode aumentar ou reduzir? Tem um ganchinho aqui, porque um dos objetivos desse modelo A1, M3A1, né? Era que não só corrigisse algumas pequenas falhas que tinham no modelo M3, mas o objetivo deles foi criar uma arma em que as próprias peças dela servissem para te ajudar como ferramenta para o sistema de manutenção. Então aqui tem uma haste de limpeza, uma travinha aqui, como você pode ver aí na imagem. Mesmo ela sendo uma boa arma, como eu já falei, era um desafio você substituir uma outra arma já tão consolidada como a Thompson. Então, mesmo ela cumprindo o papel dela no combate, os soldados ainda preferiam usar a Thompson e a carabina M1, que eram as armas que tinham disparo automático disponíveis para os soldados aliados. Então, você tinha M1 Garand, que apesar de um disparo semiautomático sequencial, mas eram oito disparos só. Você tinha o Springfield que é o que o Brasil usou como infantaria em mais larga escala, que é ferrolho. Então, das opções que você tinha de disparo automático, tirando o BAR, que é uma metralhadora, de armas compactas e mais leves, você tinha a carabina M1, a Thompson, que era a Thompson M1A1, né, que é a Military, que eu já mostrei no vídeo anterior, e agora a Greasy Gun, que era a opção mais rápida, barata de produzir, e que oferecia o mesmo poder de fogo. Apesar do carregador dela... Apesar do carregador dela ser diferente da Thompson, né, eles têm um tamanho diferente, isso complica para quem joga Airsoft, inclusive, ela utiliza o mesmo calibre .45 ACP. Trazendo aqui para o nosso universo de Airsoft, <coughs> essa grise que eu estou usando aqui é um modelo da ICS, então é ICS-200M3 Grizzly Gun, é um baita modelo de Airsoft, Ela é muito fiel à original, já colocamos... Lado a lado, com uma exposta no museu lá da que tem em Caçapava, tem uma M3 lá. Mas praticamente qualquer museu da Força Expedicionária você vai ver uma e uma Thompson e essas armas que o Brasil utilizou. Mas colocando ela de lado a lado, ela realmente é muito fiel. É uma arma que só tem modo full. Então se você quer jogar no semi, você vai ter que segurar no dedo, já que alguns grupos de airsoft proíbe o disparo automático, então você tem que segurar no dedo. Aqui você tem que levantar isso aqui e ela está destravada Puxou para trás está travada Enquanto travada você pode ajustar aqui o hop-up Aconselho deixar isso aqui fechado durante o jogo Porque é, pode entrar sujeira aqui, dor de cabeça Você tem essa opção aqui de coronha é, rebatível né? Na verdade ela pode recolher Você tem duas posições, uma posição mais curtinha Pode apoiar a mão aqui ou se você quiser uma empunhadura melhor, você pode usar ela no modo longo para ter mais apoio. É, a única desvantagem dessa egg, apesar de ser uma baita egg, tem uma qualidade muito boa, um disparo bom, é, é realmente uma egg excelente para se jogar, especialmente para CQB, já que a gente que joga de segunda guerra não tem é, muitas opções para CQB, são armas muito longas e acaba limitando. Mas o grande problema dessa Egg é a questão de carregador. Ela vem com high cap, mas assim, você não encontra no mercado mid cap, low cap, só high cap, mesmo assim com muita dificuldade. Então como a maioria dos jogos, de airsoft joga o um modelo 1000 sim, né? É, simulação militar, então você tem que jogar com mid cap. Você acaba deixando ela só na sua estante, só na sua prateleira, porque você não consegue jogar com ela. Então eu mesmo... É... Eu jogava com ela só em grupos mais abertos, que permitiam high cap. Meu high cap deu problema, quebrou a mola, então eu meio que quando eu consertei converti ele para mid. Então assim eu tenho um carregador que cabe 25 bolinhas, 25 bebês, e acabou o jogo para mim. Então se o jogo não permite remuniciar, eu tenho um carregador só. Então essa é realmente a grande desvantagem da grisa Tudo dela é excelente, é uma egg de excelente qualidade. Isso aqui é tudo metal, é de plástico mesmo, só essa empunhadura aqui. O resto é toda metal. É... E o carregador é realmente um problema para ela Outra questão que não é um problema, mas que é um pouco chato É o compartimento de bateria Então ela não cabe em qualquer bateria Essas baterias mais longas, ela não cabe Você tem que comprar uma bateria um pouco mais compacta Porque tem essa gavetinha super rasinha aqui Então colocar a bateria aqui é difícil Depois que você coloca, é ruim de tirar Porque você tem que puxar esse fio aqui que é rígido então isso é um pouco complicado, tem que, tem que ter carinho, então eu aconselho você colocar a bateria antes de ir para o jogo, deixar desconectado, deixe o fio solto. Quando você for jogar, você conecta o fio, na hora de acabar o jogo, você tenta desconectar ou vai para casa com ela conectada, chega em casa com calma, depois de tomar um banho, esfria a cabeça, você tenta tirar a bateria, porque você pode danificar. Nessa aqui, que a gente lixou um pouquinho para facilitar o processo de colocar a bateria, ainda assim fica difícil. Então você tem que usar a bateria dessas compactas Eu uso essa bateria aqui, mais gordinha Porque a profundidade dela permite entrar aqui Apesar dela ser mais alta É a bateria que você tem que usar é essa, não cabe nenhuma outra Porque essas baterias aqui, quando você for encaixar Ela vai parar aqui A não ser que você não se incomode de jogar com a bateria para fora Mas esse compartimento é bem raso Então não te sobra muita opção, você tem que usar baterias compactas Eu sempre utilizo a bateria lipo porque é, eu acho mais prática, é, pra, o disparo, o, a, a resposta do disparo é muito boa, então o Garam, Thompson, Gris, eu sempre uso essas lipos. E essa é a Grizz Gun, M3 Grizz Gun. É um modelo relativamente acessível, a gente sabe que modelos de AEG históricas costumam ser muito caros. Como a Grizz é uma arma muito simples, seja real ou seja de airsoft, o preço dela é um pouco mais acessível. Então... Essa egg aqui a gente comprou, sei lá, R$ 400 reais. por menos de R$ mil você consegue comprar uma egg dessa, diferente de uma Garam, que vai vão te cobrar R$ 4.000,00, R$ e, sei lá, depende do absurdo que a pessoa que estiver vendendo pensar na hora. Mas é uma arma muito interessante, é pouco conhecida, é, é diferente de você ver um garã, ver uma Tom, as pessoas reconhecem, até uma pessoa que não entende nada. Consegue perceber que aquela é da Segunda Guerra, é importante. A grise, como eu já falei, as pessoas confundem ela muito com a MP40. Então vocês podem ver que são duas armas totalmente diferentes. Quando você vê elas e se acostuma, você vai ver que é gritante a diferença. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai trazer vídeos sobre outros equipamentos, sejam armas, sejam acessórios. Muito obrigado e até o próximo vídeo.